Yeah, yeah. Então, o que é que você traz para nós? Eu trouxe as músicas, vim falar... Esta de... música que vai estar lá ao fundo é sua, já no caso, não é? Isso é um kizomba? Já, já. é um kizomba, é sim. É um kizomba. Estás a ver como é que eu disse que aqui você vou é ser versátil? Porque tu és rap, <risos> cantas rap também, não é? Sim, também. E estás aí com esse kizomba? Não. é? Se sim. calhar um dia vais estar aqui novamente vou, vou, vou um semba. Ainda tem mais. Não, estás a ver? Por isso é que Estás a... aí! Quer dizer, a caminhar para quase todos os estilos da nossa não, não. praça? Aí temos que ter cuidado de né? quase todos os estilos. Mas é, é como o cotidiano: há dias alegres, há dias tristes. Ok. Então nós temos que saber. Mas que devemos fazer todos os dias alegres, não é? Sim. Sim, é o mais importante. O slogan é todos os dias. É. Alegres. <risos> alegres. Boa.